De tudo é um tabuleiro, a gente nunca vai conseguir ter 100% tudo perfeito, porque é é um tabuleiro, tá ligado? Às vezes o modelo 3D sai voando, mas assim, a quantidade de detalhe que a gente tá conseguindo fazer é insana, insana, insana. É muito difícil de fazer 3D, é insana, mano, é a coisa mais difícil que você consegue fazer, não tem mais difícil do que isso. Tipo, obje... fazer uma coisa 3D é literalmente transformar aquele lugar num lugar real. Digitalmente, tá ligado? É fazer um jogo. Fazer realidade virtual? Ué, mas se botar um óculos de realidade virtual ali, se você botar o óculos do VR, você entra lá. Realidade virtual é, é 3D 8D é, tipo assim, na real, o, o, único, o único próximo passo é o. Criar os ambientes na vida real. E aí os jogadores eles vão para uma fazenda mesmo. E aí eles jogam RPG na vida real. Que aí no caso vira um reality show, né? Não é mais RPG. Você viu a Gabi trazendo sobre RPG, eu vi, eu vi bem por cima, eu tava tão exausto